Porque nós não podemos abrir mão das conquistas que nós estamos fazendo ao longo dos anos, ao longo do séculos. Ele não, porque o discurso de ódio dele não me representa. Eu fui criada dentro da igreja evangélica e Cristo é amor. Ele não, porque é um candidato que diz que as mulheres devem ganhar menos, que as mulheres merecem ser estupradas. Um candidato que abusou da mulher, que agrediu a própria mulher jamais deve estar em um cargo tão alto, jamais está em cargo algum, na verdade Eu ouvi um discurso dele na hebraica num lugar muito, é, muito significativo, um lugar onde os judeus estavam ouvindo um discurso e um povo que passou por toda sorte de ódio e escutou de um, de um cara que, se, que quer ser candidato a presidente do país que os quilombolas, os negros dos quilombolas não mereciam nem pro, procriar. Então eu quero dar a minha resposta nas urnas. Alguém que é descendente de negros, eu, vou, eu quero dar a minha resposta na urna, ele não. que não está do lado da classe trabalhadora, não está do lado dos jovens negros e negras, da população LGBT. Ele representa o retrocesso, sabe? Nós já perdemos coisas demais, estamos perdendo mais, mas mais perda, Você tem que estar lutando para não perder. Hein? E ele é uma coisa assim... Quem passou pelo golpe de 64, golpe de 2016, agora mais o retrocesso... tá é o que eu entendo como citação de ódio ele falar sobre a era militar e ele dar aquele discurso de que o maior torturador é o, o ídolo dele que ele tem o um livro de cabeceira, ele deu uma declaração falando que queria que a Dilma morresse de câncer e não sei o que isso pra mim tá claro o quanto ele tem discurso de ódio e ele foi alguma de, de falar isso publicamente. Primeira vez na vida, nunca tinha ido numa manifestação, mas eu achei importante me posicionar, principalmente porque, como ele está usando a voz dos evangélicos, eu não quero ser representada por isso, sendo evangélica, entendeu? E nós não podemos mais suportar uma pessoa que traz a ditadura como se fosse algo bom e Reconhece a existência da escravidão, não reconhece a existência do racismo, dos machismos. Nossa bandeira nunca vai ser partidária, porém eu acho importante a gente nunca falar para algum partido não estar não tá presente e falar para baixar as bandeiras. Porque eu acredito numa coisa e a pessoa em outra, não sou eu que a não sei se seja um fascista, né? Mas enquanto o ideal diferir só nisso, de partidário ou não, quanto mais gente.